Olá, esse é o canal do blog do Bujaque, e se você deseja aprender a ler a Bíblia e entender o que está escrito lá para conseguir colocar isso em prática, você está no lugar certo. Seja bem-vindo. Ah, aproveita, como nós queremos criar uma rede Aproveita e inscreve no canal se você ainda não se inscreveu Sinaliza aí no sininho para você receber as notificações Dá um gostei se você está gostando do vídeo Ao final do vídeo dá um gostei Para que as outras pessoas saibam que você gostou desse vídeo O propósito desse vídeo é ajudar a você a melhorar a forma de ler, interpretar e entender o texto bíblico. Ok, o que é a leitura de verificação? A leitura de verificação, depois que você fez a leitura de reconhecimento, você agora vai verificar o texto. Ah, <risos> poxa vida, lê o texto outra vez? Sim, eu avisei no vídeo 1, mas vamos ler o texto várias. Várias e várias vezes. Mas qual é o texto? Bom, o texto está aí no link também, da descrição. Você pode baixar o texto, se você ainda não baixou. É o texto de Romanos. Tá aí à sua disposição. Sem os ruídos, que eu falo, expliquei também no vídeo. Ah, não um, um sabe o que é ruído? Hum... Vai lá no vídeo 1, eu conto tudo lá para você. Então a leitura de verificação é nada mais, nada menos do que ler o texto bíblico circulando as palavras que você não entendeu. Porque muitas pessoas possuem uma bíblia que foi editada em 1969, é, por exemplo, a revista corrigida ou os melhores textos do grego e hebraico, se você possui uma... Trinitariana, a Sociedade Bíblica Trinitariana, que é a Corrigida Fiel, o texto é, é no português, extremamente erudito. Então, às vezes, a palavra não faz sentido para você, você não consegue entender. E se você não consegue entender a palavra, não tem como decodificar aquela palavra para fazer sentido. Eu só, posso, só faz sentido se eu entendo. E eu só posso ser... É, eu só posso tomar uma decisão ou uma mudança, porque o texto bíblico é sempre confrontativo. Então, quando o texto me confronta, eu preciso entender em que, que ele está me confrontando, em que, que ele está me perturbando. Se eu não sei no que, que ele está me perturbando, eu não consigo produzir resultado a partir da leitura. Então, a leitura de verificação é uma leitura em que você vai marcar todas as palavras que você não conhece. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, destar dois pontos Porque somos uma população de analfabetos funcionais Ou seja, a gente lê, a gente consegue ler as sílabas Mas não consegue interpretar o que as palavras estão dizendo Não sinta vergonha pega o dicionário, um dicionário Orelho, Buarque de Holanda ou, ou qualquer outro dicionário, um dicionário online de confiança Vai lá e verifique Verifique se a palavra que você está lendo tem sentido ou não. Ah, aproveitando, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, nós queremos criar uma grande rede de leitoras e leitoras da Bíblia pelo Brasil afora. É uma contribuição, minha contribuição para a igreja no Brasil. Tudo bem? Valeu, muito obrigado e até a próxima.